Fala galerinha, bom demais? O meu nome, vocês já sabem, é Roberto Jurema. Se você ainda não sabe, é porque você chegou aqui de paraquedas. Porque esse daqui é o canal Tazu e aqui você vai saber tudo sobre essa maravilhosa cultura do arguile. Então, já deixa seu like nesse vídeo agora, para não esquecer. Tem muita gente esquecendo o like, o like é muito importante pra gente. Então, ó, já garanto pra vocês que esse vídeo é especial. Vocês devem ter visto aí no título, na thumb. Então, esse vídeo aqui merece muito, muito, muito um like. E se você, como eu falei, caiu aqui de paraquedas, não sabe do que se trata isso daqui, tá conhecendo agora, eu peço que você se inscreva para acompanhar aqui nosso conteúdo aqui na nós temos conteúdos semanais, dois vídeos por semana, sobre essa maravilhosa cultura do Arguile, beleza? Então já se inscreve, já acompanha nós, ativa o sininho e seja, entra aí para essa família maravilhosa e vamos nessa, porque como eu falei, o vídeo de hoje é muito especial. Bora! Bom, eu já fiz um vídeo aqui no canal se você não viu, vai estar tá passando aqui no card, depois dá uma olhadinha lá, sobre o carvão, a maravilha que é o carvão, tudo sobre o carvão, o que você precisa saber sobre esse incrível amigo que está sempre com a gente nas nossas sessões, né? O carvão é uma coisa aí que não dá pra gente fazer a famosa gambiarra do brasileiro, então, o carvão sempre acompanha a gente. E vocês estão acostumados com alguns tipos de carvão? Tenho certeza que o mais utilizado aí seja o famoso hexagonal ali. Fizemos também review aqui do canal do carvão White Vulcan, que é um carvão que mantém aí é, os modelos tradicionais dos carvões de argila. E hoje vamos trazer mais uma novidade desse mundo do carvão nesse mundo maravilhoso do calor, da temperatura que aquece o nosso coraçãozinho. Hoje nós vamos trazer o carvão prata. Bom, como vocês viram aí nas imagens, hoje estamos trazendo aqui um carvão prata. Esse é o modelo do carvão. E esse carvão prata tem diversas marcas, mas a mais famosa, com certeza, é esse daqui. Tangiers Charcoal. Acho que é assim que se fala, carvão em inglês. A Tangiers, se você não sabe, também tem diversas revistas aqui no canal. É uma marca né, focada principalmente em essências, é uma marca de essência, né? É o cargo chefe é o que elas produzem, é o que a Tangiers produz, né? Essência e as essências mais famosas do mercado, com certeza uma das mais premiums que eu particularmente gosto muito e sou muito fã. Então, se você não conhece a Tangiers, já dá uma pausa nesse vídeo, vai estar passando aqui algumas opções para vocês conhecerem algumas essências dessa marca incrível. E aí vamos continuar aqui porque conhecer o carvão da Tangis vai ser algo também muito incrível. Bom, como vocês viram nos takes, é um carvão prata, né, a cor dele é prateada e a gente vai saber que e de qual é desse carvãozinho aqui. Primeiramente, como eu falei, é, o tipo desse carvão é carvão prata, existem outras marcas que fazem, eu não conheço, porque aqui no Brasil não é um carvão muito utilizado, certo? É um carvão bem diferente e a Tangiers é, viu esse tipo de carvão e percebeu que era um carvão que se daria muito bem com o tabaco da Tangiers, certo? Então ela desenvolveu o próprio carvão prata, né? Então a Tangiers ela só tem esse tipo de carvão e não é, como eu falei, o cargo-chefe, uma grande linha de produção, não é... Por exemplo, aqui no Brasil, eu nunca vi para vender, certo? Eu comprei isso daqui na última vez que eu fiz uma compra lá nos Estados Unidos. Bom, a caixa é muito bonitinha, vem dizendo aqui, feito no Japão, contém 96 peças. É, em caso de fogo, causado pelo carvão, tente água, areia, sal ou baking soda, que é baking soda, bicarbonato de sódio. é The best charcoal, que é carvão, To use with Tangiers Tobacco, então o melhor carvão para usar com o tabaco da Tangiers. É, aqui já ensina a você utilizar, né? o primeiro ponto ele vem assim ó, nesse filetinho, mas você não vai simplesmente aquecer isso e colocar em cima do seu rocha essa barra de chocolate aqui prateado. O que, que eles já indicam aqui pra você fazer, eu já tenho um aqui para mostrar, mas eu vou mostrar nesse daqui, porque eu vou precisar de duas peças. Eles vêm essas quatro peçazinhas e você pode escolher em quantas peças quebrar, né? Eu normalmente quebro só uma vez aqui no meio. Muito fácil. Quebrou e eu utilizo duas, três ou até quatro, dependendo do tamanho do roche. A gente vai conversar sobre isso. E é isso fechou é isso que temos na caixa é na parte interior dele ele é preto né como um carvão normal então essa prata é como se fosse uma, uma espécie de tinta mesmo uma camada de de tinta dá pra ver aqui que ele a parte cinza vai até entra um pouquinho na parte escura né na parte da cor natural do carvão e é isso parece normal ele tem um diâmetro, né, um tamanho bem pequeno, então vocês conseguiram ver aí, ele é achatado, né, esse tipo de carvão é achatado, que não segue o... as medidas, por exemplo, de um quadrado ou de um retângulo certinho, é... é chamado carvão flat, né. Então esse é um tipo de carvão flat e esse carvão prata. Esse daqui a gente conseguiu facilmente quebrar. Eu não sei se eu consigo quebrar lateralmente, né? Porque tem uma risca aqui, né? Nos, nos tabletinhos aqui de chocolate e prata, tem umas riscas onde a gente pode quebrar. Lateralmente, parece ser um pouco mais resistente. Porém, se a gente conseguiu quebrar nessa lasca, essa lasca é só de tipo uma marcaçãozinha, quer dizer que não é o carvão mais resistente do mundo, beleza? Então, partiu aquecer esse carvãozinho? Setupzinho! Padrão do canal, estou usando uma basezinha, essa basezinha eu acho que é Star, Star Ruka é o nome da marca, se eu não me engano. Patrocinador oficial do canal, Republic Inc., a antiga Republic of Ruka, com esse, esse stem maravilhosa Beatriz Usando um pratozinho da Regal, piteirinha também oficial do canal, Zain Ruka, top, show de bola. Tapetinho aqui, Stick Ruka, coleção Com Você, incrível. Top. Vou usar esse rochezito aqui, que eu já fiz review dele no canal quando a gente fez a review do Mid Tangiers Club Que é um Tangiers Pico Vou fumar Sour Grape da Tangiers Vamos montar aqui rapidão, que eu sei que o objetivo desse vídeo é o carvão E eu sei que vocês querem ver, carvão, bora! Bom, vocês viram aí, né, a gente colocando ele no fogareiro e o carvão acendendo, e ele acende extremamente rápido, né, uma das características principais, justamente pelo tamanho, né, um tamanho muito reduzido, né, muita pouca massa ali de carvão para ele aquecer. Mais uma vez, né, falando sobre o vídeo dos carvões, lá a gente explica qual é o jeito certo de você acender o carvão, até que ponto você tem que acender o carvão. Então, se você não viu esse vídeo vai lá ver que é muito importante e é um vídeo de não é um vídeo tão engraçado tão diferente mas é um vídeo que com certeza vai somar muito na sua sessão beleza então o carvão acendeu rapidamente no cronômetro se eu não me engano deu mais ou menos ali quatro minutos mas até menos dependendo você vê que ele tá pegando bastante fogo lá nos Estados Unidos eles costumam acender muito carvão com isqueiro e maçarico. Então é um ponto muito importante esse carvão acender rápido, porque senão a pessoa vai ficar lá também 15 mil anos. Ele tem algum aditivo, algo que faça ele acender mais rápido, como por exemplo o carvão de pólvora, que tem a pólvora ali para fazer com que o carvão acenda super rápido? Eu não sei dizer ao certo, acredito que não, porque ele não solta nenhum cheiro, não é algo do tipo também hiper rápido, acende como se fosse um carvão normal, mas ele acende bem rápido. Eu acredito que o principal fator vai ser realmente o tamanho dele, que é bem reduzido. Então, sem mais delongas, vamos fumar ele aqui e ver de qual é. Falar um pouco desse carvãozito aqui. Vocês conseguem ver que o nível de fumaça está bem interessante, é, é importante saber que a gente está usando a Tangiers e fez um preparo muito bom, inclusive eu fiz um overpack. É, se vocês quiserem saber mais um pouco do que é o overpack, vocês viram aí na montagem que eu soquei bastante a essência, ficou até acima do pino central, né? isso é um overpack, mas se vocês quiserem um vídeo em que eu explique sobre o overpack, deixa aí nos comentários, já deixa um like nesse vídeo se você ainda não deixou e também deixa aí nos comentários se você quer saber mais sobre o Overpack, beleza? Coisas básicas que a gente consegue notar já de cara olhando para o carvão. Como eu falei, ele é menor, ele acende mais rápido, mas também vai apagar muito mais rápido do que um carvão é, normal. Então, obviamente, ele vai ter um tempo de sessão reduzido, o que não impede você aquecer outro carvão e colocar e continuar a sua sessão. Num roche desse, bem montado, é, fiz um overpack ali, pá, tende a fazer uma fumaça bem interessante. Porém, o foco desse carvão aqui, em retirada tangis não é a fumaça. Primeiro porque o tabaco da Tangier já é um tabaco que produz muita fumaça. Quando eu digo muita fumaça, é muita fumaça. Então, com certeza, com outro carvão, eu conseguiria fazer nuvens de fumaça muito maior. Só que o foco desse carvão aqui é o cozimento lento da essência, né? Então, realmente, retirar da essência tudo que ela tem a oferecer. Mas você vai conseguir fazer um, uma queima lenta, gradual, mas é muito indicado se você for fazer um overpack, como eu fiz, porque o overpack ele tende a queimar muito mais rápido, porque o carvão entra em contato com o alumínio, né? Fica muito próximo ali da fonte de calor. Então o carvão da Tangis, né? Como eu falei, tem outras marcas, mas falando aqui especificamente do Prata da Tangiers, você pode fazer um controle mediano, que vai ser bem tranquilo a sua sessão. E realmente ele consegue tirar muito sabor da essência, mas como eu falei, o foco não é fumaça, não é ficar fazendo as nuvens de fumaça, Para isso você é, consegue de outras maneiras. Né? É um carvão mais indicado para retirar tudo que a essência tem a oferecer, e proporcionar uma sessão realmente incrível, principalmente se você estiver fumando tangis, que eu indico muito. Se você tiver a oportunidade aí de comprar esse carvão, a gente, como eu falei, sabe que é difícil o acesso. É uma experiência que eu indico bastante, vale muito a pena e é algo super diferente aí você fumar com carvão prata. Outra coisa, mais uma vez, é um carvão é muito mais para você utilizar sozinho degustando a sua essência, fazendo sua sessão tranquila, do que num rolê com muitos amigos. Porque, como eu falei, você vai ter que estar tá, é, aquecendo outras peças, ele acaba muito rápido, mas também é um carvão que é bem difícil de apagar, viu, no meio da sessão. Ele realmente acaba por completo, ele se desfaz, mas ele queima totalmente. E é isso, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa experiência, desse carvãozito diferente algo realmente diferente para o canal, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, mano, como eu falei, deixa seu like, é muito importante, é, são conteúdos mais difíceis, já a gente está trazendo aqui para vocês, porque necessitam, né tudo aqui a gente tira do nosso próprio bolso, do nosso próprio dinheiro, é, algumas vezes algumas marcas aí já estão olhando com um olhar diferente para a gente, mandando algumas coisas, inclusive agradeço demais todo mundo aí que colabora com a gente, mas você deixando seu like com certeza vai ajudar muito a gente a trazer conteúdos diferentes, maravilhosos e aumentar a qualidade sempre do canal. Também vai estar passando aqui, ó, no vídeo aqui, a produção vai estar colocando nossas redes sociais que tem sempre ali conteúdos diferenciados, backstages, publicações, para vocês saberem tudo sobre o mundo do Arguile. É realmente diferente, a gente não fica só postando foto de arguilha lá, realmente conteúdo muito massa, então segue, vale muito a pena. Também as redes sociais dos nossos patrocinadores e parceiros aqui do canal vão estar aí embaixo, né, como sempre nos últimos vídeos. E é isso, deixe seu comentário, deixe seu like, continue acompanhando a gente, ativa o sininho e valeu, falou, tamo junto, beijo!